gente, estou aqui para compartilhar uma nova rotina na minha vida, que é a mudança do meu hábito alimentar e também para compartilhar para vocês que eu comprei uma corda. Ah, igreja, eu comprei uma corda. Eu decidi nesse ano de 2022 iniciar uma reeducação alimentar que vinha trazer benefícios para minha saúde, até porque após ter feito uma consulta nutricional o meu colesterol é um pouco alto e isso com 33 anos é um pouco preocupante, para mim, né? E eu quero ver se nesse ano eu levo isso mais a sério com a questão da reeducação alimentar. Porque assim, eu tava fazendo análise... Ih, menino! hoje foi o nosso primeiro tipo... Essa boca suja! Passou por tanto lugar... Dá um oi, pessoal. Fala, oi, pessoal, como eu tô grande, como eu tô crescendo. Gente, todo mundo que olha pra ele fala, vai ficar enorme. Eu digo, é gente, vai ficar enorme mesmo. Vou compartilhar no vlog com você. Vou compartilhar o primeiro dia que eu tô no hoje pra vocês. E eu quero dizer com isso, nesse compartilhamento dessa, dessa minha rotina, é, que você também pode. Você também pode organizar a sua saúde, você também pode organizar a. O seu psicológico, eu acho que começa tudo com psicológico e com uma educação alimentar mesmo. Então eu quero te fazer um convite, vem comigo nessa jornada, tá bom? E me acompanha no Instagram também, porque lá eu vou postar algumas coisinhas, fotos de receita, tudo eu vou postar lá também. Dá tchau, pessoal. Tchau, minha leuma! Tchau, minha tchau. <risos> Primeira vez, vamos treinar. Vou mostrar pra vocês. Começamos, né Simba? Silva correu. Eu tô pisando. Fiz 30 minutinhos de, de corda. Acho que pra um iniciante, uma pessoa que tá começando, 30 minutinhos tá indo bem. Fiz 30 minutos e vou fazer essa rotina todos os dias. Vou tentar fazer todos os dias pra disciplinar o meu corpo, né? E ter esse hábito isso. Mas eu acho que hoje devo aqui. E gente! Segundo dia pulando corda e vamos ver como é que está o meu desenvolvimento em cima. gente Eu acho que eu tô indo bem. É muito cansativo, mas a galera pena tudo isso. Eu vou gravar cinco dias de treinamento com a corda. Eu vou tentar fazer agora andando para ver se eu consigo. Eu tava treinando aqui. Bora. Que eu tô indo bem, né? Pra o segundo dia. Uh, olha isso. Encerrou por hoje, Simba. Amanhã a gente tem mais. Esse é o segundo dia. O terceiro dia eu vou gravar. Ai, gente, nesse terceiro dia, meu tornozelo dói. Ai. Dói. eu tô conseguindo fazer quase 80 pulos sequenciais, o que é muito bom. Fala, minha leoa. Tudo bem com você? Então... Vocês já viram aí alguns dias de treinamento, de exercícios com a corda. Na verdade, um, um novo aprendizado né? e recapitular a infância com o ato de pular a corda. Porque na infância a gente sempre pula a corda, quem nunca pulou corda? E aí quando eu comprei essa corda, eu comprei com o objetivo de trazer mais é, estímulos para o meu corpo com atividade física. Só que, gente, eu fiz o desafio de cinco dias, vocês viram aí, acompanharam tudo. Eu só consegui fazer quatro dias, só quatro dias. Porque o tornozelo começou a doer, a batata começou a doer, e aí eu disse, meu Deus, não vou conseguir. E aí depois eu dei continuidade, e até hoje eu estou pulando corda, tá bom? É, você que me acompanha lá no Instagram, eu sempre dou um spoiler dos momentos que eu estou pulando corda, vocês já viram. Mas o que acontece? Eu decidi parar esse vídeo e falar sobre os benefícios que a corda traz para a pessoa que pula. Então, assim, um dos benefícios é ela diminui a, a ansiedade, a depressão, né? Ela traz com que você tenha, ela faz com que você tenha mais coordenação motora, o que é muito bom. Ela reduz o estresse, a ansiedade, aqueles níveis e picos de ansiedade que todo ser humano tem. Ela trabalha a maioria dos músculos do corpo. Ela é comparada também, você realizando 10 minutinhos pulando corda. Esse exercício é similar a 30 minutos correndo. Olha que maravilha. Então assim, são diversos benefícios. Vou até deixar na descrição do vídeo aqui para que você conheça. Então isso me estimulou muito, me chamou a atenção e faz com que eu pule corda aí a três vezes na semana, não faço todo dia, faço três vezes na semana. Isso para mim é muito bom para minha saúde. Eu espero que essa rotina, esse momento tenha contribuído e despertado você, minha leoa, a também querer pular a corda. Muito obrigada pela sua atenção. Fica aqui até o final do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!